Olá, guerreiros e guerreiras! Hoje eu passei para te contar uma novidade que vai acontecer por aqui no YouTube. Vem aí a primeira edição da Semana Zen, o poder do subconsciente. É um evento 100% online e gratuito que vai acontecer entre os dias 23 e 26 de novembro. O objetivo da Semana Zen, diferente de tudo que nós já fizemos, a Semana Zen é um evento que vai acontecer esporadicamente, sempre com um foco em um determinado assunto, no qual nós vamos fazer uma verdadeira imersão sobre um determinado tema. E o tema escolhido para essa primeira temporada da Semana Zen é o Poder do Subconsciente, desse livro aqui, ó, que eu vou te apresentar de forma bem clara e objetiva, técnicas para você conseguir desenvolver todo o potencial da sua mente. As aulas serão ao vivo e baseadas no livro de Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Esse esse livro aqui ó, já ajudou um milhão de pessoas a alcançarem grandes objetivos somente mudando a maneira de pensar. As técnicas revolucionárias descritas pelo Dr. Murphy baseiam-se em um princípio bem simples e prático. Se você acredita de verdade em algo sem restrições e faz como que um retrato mental sobre isso, você remove os obstáculos do seu subconsciente para que o seu desejo de verdade se concretize. Mas e Dani, como que vai funcionar? De 20 3 a 26 de novembro de segunda a quinta-feira nós vamos ter lives ao meio-dia horário de Brasília tanto aqui no YouTube como lá no Instagram arroba lá eu vou compartilhar com você as principais técnicas de como fazer a sua mente consciente e subconsciente trabalharem a seu favor fique ligado hein? porque após cada live nós vamos ter momentos de interação lá no nosso grupo do telegram agora você só precisa ativar o seu despertador para estar presente nas aulas ao vivo ao meio-dia nos dias 23, 24, 25 e 26 de novembro. Eu vou mandar o link de todas as aulas lá no nosso grupo do Telegram. Convide todos os seus amigos, convide todos os seus familiares para participarem dessa primeira edição da Semana Zen. E prepare-se, hein, porque essa será uma semana na qual eu tenho certeza que vai mudar completamente a maneira como você lida com a sua mente. Se você ainda não se cadastrou em nossa página do evento, eu te convido a se cadastrar. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo na descrição. Então, combinado? Te vejo na Semana Zen. Namastê!